Hoje eu estava treinando o duplo meio revirado grupado, né? Que, é que começa de costas para água, mas salta de frente para plataforma. E hoje eu não estava conseguindo fazer ele bem, porque eu estava cansada. Esse salto é o mais difícil para mim, então se eu estiver cansado ou não estiver bem, ele sai com muita dificuldade e às vezes nem sai. Já está fazendo o melhor, não tem condições de fazer bem. Só que como, como trabalho físico essa semana foi bem pesado ali, não encaixa mais esse salto.